amigos do rio maframix amigas do rio maframix se você tem um bebê uma criança você não pode deixar de assistir essa live. Porque hoje está comigo aqui a Gabi Colita. Acertei? Acertou. A Gabi, gente, olha só, é, é uma lista enorme. Ela é cirurgia <risos> dentista, ela é odontopediatra e é ortodentista também. Tá se formando aí. Uhum. Dez anos de estudo <risos> para ensinar papais como eu, como que deve ser feito o tratamento dentário das crianças. Então, meu amigo, se você é vovó, se você é vovô, se você tem criança por perto, Curte esse vídeo, compartilha e assista até o final porque você vai ter boas referências de como ajudar o seu bebê. Olha só, galera. É, ela é médica da minha baixinha e eu me ensinou muita coisa legal. Eu falei, Gabi, você tem que ir lá para nós fazer um podcast para contar para o inteiro. O que, que é o tratamento é dentário de criança? Né? É, uma, é, é um mundo, é um outro mundo atender de criança. né? É um, eu falo que eu me encontrei na odontologia com os meus pequenininhos. Falo os meus pimpolhos, a gente chamou eles. Porque foi assim, aconteceu na minha vida. Eu falei que na faculdade eu nunca escolhi ser odontopediatra, Aconteceu na minha vida. E eu realmente eu me encontrei na odontopediatria. É uma coisa em que eu amo fazer. Eu falo que eu até me emociono quando eu falo das minhas crianças, mas realmente eu amo o que eu faço. E é isso. E eu adoro atender essa baixinha. <risos> a minha baixinha é uma, uma figura. Esses dias ela falou assim, a primeira vez, daí é, é legal, sim, porque quando você vai fazer o atendimento, você, faz, você pega uma varinha mágica, uhum. né? Oh, agora você aperta o nariz para subir. A gente teve um momento, acho que você esqueceu. Ah, é, a, e daí apertou a varinha para subir, né? Uhum. E depois que para descer, foi uma coisa assim, a cadeira você não... não, não eu não, não, não pedi não, pra é, ela. Ela, ela só me olhou, assim, daí em casa. Pai, eu acho que ela tava mentindo, não é mágica nenhuma. Porque subiu depois e saiu saiu apertado no nariz. Viu só como que é? E eles lembram de Lembra tudo. tudo. É incrível, eles lembram. Teve um dia também que ela foi e a varinha tinha quebrado. E eu não tinha comprado outra varinha ainda. E pra mim explicar pra ela que a varinha tinha quebrado e que agora era bater palma. Que tinha mudado a mágica. Eles lembram de tudo. Não tem, não pode esconder nada. E como que a Gabi chega numa faculdade pra fazer otologia? Qual que foi essa construção? Então, é... Eu sempre, eu sempre conto assim que eu sempre falei que eu ia ser dentista, porque minha avó era dentista. Então eu sempre vim com essa referência da minha avó ser dentista. E eu sempre quis isso. Só que eu não, é, eu não lembro da minha avó atendendo, eu só lembro de histórias que me contaram. Então, eu não cheguei a pegar a minha avó atendendo, sabe? Eu lembro da minha mãe contando que minha avó ia na prefeitura, que ela fazia prevenção. Então, minha avó já fazia. Eu lembro que eu peguei é, cadernos da minha avó sobre histórias de como escovar o dente que ela entregava para as crianças. Então, eu sempre falei para minha mãe, eu quero isso. Então, eu fui fazer vestibular. É, passei em Joinville Então minha faculdade, eu comecei em Joinville Não aguentei ficar longe da família E voltei para minha cidade onde começou a faculdade De, de, de odonto Então eu sempre falei para mim Minha primeira opção é a odontologia Então desde a referência da minha avó Veio uh, o sonho do, de ser dentista O dentista então, Ele tem uma Existe uma guerra Uma rixa com o médico Então a gente tem um problema Tem né? Tem, não, é que assim ó acho que é mais assim, não uma rixa, mas é uma inveja, <risos> sabe? Porque assim, os pacientes confiam muito no que o médico fala, então eles aceitam muito, eles, tudo que o médico pede é regra, eles fazem, por exemplo, um exame, ele vai lá e faz, quando o dentista pede, ai, mas precisa mesmo, então não tem a mesma, a mesma confiança, eu acho, sabe, do que o um médico pedir um dentista, mas a, a é, a saúde é a mesma, né? Então, o dentista, o dentista cuida da boca. Então, ele tem referência nisso. Ele só estuda isso. E o médico cuida de um todo, né? Então, eu acho que é mais uma invejinha, assim, dos médicos. <risos> por eles terem um pulso, assim, não, você vai ter que fazer. E, e o médico é... falou, tá falado. Tá falado. Né? E o dentista já fica meio assim. Porque, assim, uma coisa que me chama a atenção é... Porque você fica quatro anos na faculdade, né? Uhum. Aprendendo a ser médico, dentista. Sim. E é, é uma região muito específica da muito boca. Muito específica. Né? Obviamente, deve ter um curso completo ali pra para conhecer um pouco de tudo, Sim. mas a, a especialidade é ali. E aí eu tava conversando com uma dentista outra vez, ela falou assim, Douglas, da boca a gente conhece tudo, a gente uhum. estuda cada centímetro da boca. Uhum. E aí quando tem, às vezes, é, um erro, alguma coisinha, os médicos, ó, ah, é a dentista, dentista, ah. né? tem que ter no médico. Então, existe essa... Sim, Acho que como toda profissão tem, né? Tem, tem, não, super existe. É é, Existem médicos que também cuidam dessa parte do de sistema Tanto é que tem médico fazendo botox, tem médico fazendo dentista fazendo botox. Então, a gente tá entrando na área dos médicos ali, né? Mas tudo dentro da lei, lógico. Mas tem realmente essa, essa rixa. Eu não vejo assim como um problema, sabe? Eu acho que médico também sabe, eles também estudam a boca. Mas acho que tem que né, ponderar assim quando um dentista. Porque eu sempre falo que dentista é biologia. Então, a gente faz um tratamento tentando curar e melhorar a saúde do, daquele paciente, a dor daquele paciente. Então, como é biologia, às vezes o dente reage de alguma maneira, sabe? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Os pacientes têm que entender também que é biologia que pode acontecer coisas diferentes para cada paciente. Nunca é, é matemática que eu falo, né? Nunca é uma regra. Sempre pode acontecer coisas diferentes. Gabi, todo mundo pode ter um sorriso bonito? Sim, com certeza. Acho que o sonho de todo mundo é. Eu sempre falo que é o cartão postal quando a gente conversa com alguém a primeira coisa que você vai ver é o sorriso, né? Então lá a gente tem vários vários tipos de atendimento, vários especialistas, então que deixe cada um tem uma área específica, então a gente sempre trabalha com especialistas para exatamente para isso, cada um cuida da sua área e para deixar um sorriso bonito com certeza todo mundo merece e e, e, e tem como fazer isso, né? A gente disponibiliza isso com lentes de contato, com restaurações, com um aparelho. Então, tem várias técnicas que a gente consegue usar para deixar o sorriso dos sonhos. Legal. Você é especialista nessa... Na, atender os baixinhos. Sim. A clínica Cuidado e Prevenção, isso é o nome da clínica, isso, né? Isso ela isso vai Ela está quase no aniversário de um ano já, né? Vai, vai fazer seis meses. Seis meses. Uhum, seis meses. Vai fazer agora é dia nove. E você já dominou o mercado, porque Amém. você... A gente abre o Instagram, criança é criançada cidade inteira sendo atendido Amém, lá. Você tem um carisma Deus. por criança, né? Eu adoro, meu Deus, eu adoro. Eu falo que, acho que Deus me colocou bem certinho nesse caminho pra isso. Porque eu adoro atender, eu adoro brincar com elas. Eu sempre falo que o nosso atendimento já é diferenciado por isso. Porque não é só chegar e, ai, ah, vamos pra cadeira ver o dente. Então, eu sempre tenho um lúdico por trás. E eu gosto disso, né? Porque é, é o encantamento da criança no consultório ela chegar, brincar comigo, eu adoro fazer isso, de brincar com ela, brincar de fazer dente, brincar de mágica, qualquer, brincar de pista de corrida, então é sempre isso. E para depois passar por um atendimento, às vezes sem ela perceber que ela está sendo atendida. né Então, o meu encantamento por isso é ver a mudança de um paciente difícil para ele amar ir no dentista e não querer ir embora da minha sala. Então, isso é muito bom. É, e você sabe, eu sou um senhor já de 42 <risos> anos e eu tenho trauma de dentista. né Eu lembro que quando eu ia cuidar dos meus dentes. Eu tinha, sei lá, seis anos, sete anos. tinha no, no postinho de saúde lá, uhum. no, no, algo público. Sim. E, e eu fui traumatizado. Tanto é que quando eu sento numa cadeira de dentista, começa a me dar ânsia. Começou a frio. <risos> ânsia, soa frio. Sim. Ah, ligou aquela maquininha, é... e às vezes eu nem senti dor, mas assim, vem ânsia. Assim, é a lembrança passada. A lembrança. Então a assim, é, Fica é, o trauma, né? É, é desesperador. Então, uhum. quando você... Acho que a é criança é isso aí, né? Você Exatamente. Olhar pra criança e... É, não, não, é que assim, eu passei por um trauma no dentista. Eu falo que eu não sei nem como que eu sou dentista. Porque quando eu era pequena, eu tive dor de dente. Eu lembro da dor de dente que eu tive. Minha mãe me levou no... Eu lembro que era perto do Natal, assim. Minha mãe me levou no dentista. E como era minha avó que me atendia, minha mãe falou assim, ela nunca viu anestesia, nunca viu a agulha, nunca viu nada. Falou pro dentista. Daí, como ele teria que me anestesiar porque eu estava com dor, ele, eu lembro que ele me agarrou alguém me segurando na cadeira e ele aplicando e me mostrando a agulha. Então, eu sofro de um trauma. Acho que por isso que eu tomo tanto cuidado com as crianças, sabe? Porque eu já passei por um trauma. Eu lembro que até minha adolescência ali, para mim, no dentista, era traumatizante. Era assim, eu chorando, fazia sem anestesia, porque eu já sabia o que que era. Então, eu lembro de desses episódios comigo. Eu sempre falo os meus pacientes que eu não sei como que eu sou dentista, porque eu passei por isso. Outra vez é porque eu não quero que as outras pessoas passem pelo que eu passei, né? É... Então, mas é, acho que isso que eu por isso que eu gosto tanto é. de atender criança, para não deixar elas passarem por esse trauma. Gabi, qual que é o principal erro dos pais em relação <risos> à saúde bucal dos seus filhos? Não levar as crianças ao dentista. <risos> porque assim, eu sempre falo assim, nasceu o primeiro dente, ou até antes do pré-natal odontológico, das mães grávidas, elas já podem ir no odontopediatra pra gente estar orientando o que fazer como escovar o dente, com o que escovar o dente, qual escova usar, qual escova não usar, qual pasta de dente usar, qual não usar, como tratar essa primeira dentição das crianças. E, geralmente, nasceu o primeiro dente e já vai, já leva no odontopediatra pediatra para a criança ir se acostumando com essa rotina né, de ir no dentista e para a gente passar as orientações para os pais. Primeira coisa... Leva no, e leva num odontopediatra. Às vezes os pais levam assim, ah, eu vou levar no meu dentista. Mas às vezes o, o dentista do pai não é o especialista para tratar uma criança, né? não é a, a mesma conduta. E às vezes os, os dentistas de adulto às vezes nem gostam de cuidar das crianças, eles cuidam porque já é né? O pai já é paciente, então fica mais fácil. Então, eu sempre falo, leva no odonto-pediatra. A gente tá, estuda dois anos ali para ter a conduta certa, para encaminhar a consulta certa, para ver até o, o psicológico da criança entrar no mundo da criança. Assim. Então, a gente é especialista nisso. né Então, esse é o maior erro dos pais, não levar, na, né? não só quando está com dor, levar para prevenir, e, e levar no odontopediatra. pediatra. Eu fiquei sabendo <risos> também, você falou, porque uhum. assim, o é, que, que nós fazíamos para Rafa? A Rafa uhum. tem seis anos, um, um amor de criança. Sim. E a gente lá colocava o creme dental uhum. na, na pasta. Na, na, na, na ó, é eu... se vira aí. Né? Se vira. Agora a gente já fala, não, se vira lá, já coloque a pasta. Uhum. E, e não é assim, uhum. é, você falou que... Fale, como que é que essa questão acontece... Para a criança, como escovar essa dentição? Então, eu sempre falo assim, que as crianças, a Rafa tem seis. Então, a Rafa ainda não tem uma coordenação motora para escovar os dentes sozinhas. Assim, ah, Rafa, escova os dentes sozinhas. Ela, se você, tanto é que a gente fez a evidenciação de placa nela, tinha um pouco de sujeira, porque ela estava escovando sozinha. Então, agora eu já passei a orientação para vocês, para vocês ajudarem ela na escovação. Não que a Rafa não pode fazer sozinha. Ela vai fazer sozinha, mas vocês vão complementar. Eu sempre falo assim, que as crianças só vão ter coordenação motora para escovar os dentes sozinhas quando elas souberem amarrar o sapato ou escrever cursiva. Aí ela tem coordenação, né? E sempre a quantidade de pasta correta. Então, nunca é comercial de TV, que eu falo, né? Que ela é comercial de TV, porque... É. Faz muita espuma, realmente, e às vezes a cerda com o dente, com a ação da espuma, não, não limpa como deveria. Então, uma quantidade correta de um grão de ervilha, por exemplo, e sempre pasta com flúor. Né? Nunca pasta sem flúor. Nasceu o primeiro dente e pasta com flúor. E pasta na quantidade correta de flúor. Então, se você olhar no mercado, tem várias variações de pasta de dente. A pasta sem flúor, que a gente não indica, né? Nem para bebê? Nem para bebê. Nasceu o primeiro dente, pasta com flúor. Numa quantidade reduzida, né? Num grão de arroz, daí porque ele tem menos dente e o bebê vai engolir. Então, sempre na quantidade correta e sempre com flúor. O flúor vai ajudar a combater a cárie. Então, essa ação da pasta de dente vai estar super correta para ajudar a combater a cárie. Né? Isso, e, na, e tem pastas também com 500 de flúor, que a gente sempre, eu sempre falo, Olha na caixinha, tem na composição. Então tem 500 ppm de flúor. 500 é a mesma coisa que não tivesse flúor. Então também não está indicada, né? não ajuda a combater mancha branca, que é o início da cara. Então, sempre acima de mil vou dar um exemplo fazer um comercial aqui um exemplo a TandE né que a gente todo mundo usou a Tandy um dia e ela é boa então a Tandy tem 1100 ppm de flúor então super indicada para desde o primeiro do do, do nascimento do primeiro dente lá com seis meses então já usa a Tandy. então sempre essas orientações passa de dente com cerda, é passa de dente com flúor e na quantidade correta e por que essas pastas estão no mercado eu acho que é para vender <risos> Porque, não, assim, pasta de dente com flu, sem flúor, eu indico para levar para a escola, sabe? Leva para a escola, porque às vezes as crianças comem pasta de dente. Eu até tive um episódio, assim, de uma mãe que falou para mim, ai, se deixar, ele come pasta de dente no pão, e, né? Então, são casos assim. Então, a quantidade em excesso da pasta de dente com flúor pode dar intoxicação. Uma coisa mais séria, levar pro, a nível hospitalar, assim, né? Então, sempre, se tiver para levar para a escola, leva sem flor. Então, é mais por essa... Eu acredito que é um é. marketing né, das pastas de dente. E mais a sem flúor a gente indica para levar para a escola. Ou para deixar a criança escovar o dente sozinha. sozinha. assim. Uhum. Mas, naturalmente, você vai escovar... Se, se, o adulto até, até a idade em que ela conseguir como se falou amarrar o sapatinho Ixi. escrever cursivamente uhum. e é, dentinho torto por exemplo o, o que, que interfere o bico interfere uhum. o ruim interfere muito muito o bico é uma das principais causas de mordida aberta que a gente chama é que quando a criança tem uma mordida bem aberta uhum. que ela dá um sorriso e dá para ver o buraco assim entre os dentes Bico, é, o dedo, o roeuinha pode causar uma quebra no dente. Então, todos esses problemas podem causar o, o, a, a dentição ficar um pouquinho torta, assim. Isso a gente tem manejos para tirar. Então, por exemplo, gente sempre fala, eu sempre falo para os pais que a idade para tirar o bico é com dois anos. Porque, daí, dos dois, tem até os três ali para o pai né, tirar devagarinho. Nunca tira né, rápido, assim, porque pode causar um prejuízo para uhum pro filho, mas sempre começa com os dois para você conseguir terminar de tirar até os três, que daí tá, tá tranquilo e, e não causa muitos malefícios ali, até os três anos. É, você foi uma santa, um santo remédio porque, assim, ela tinha seis anos e não queria tirar o bico. Uhum. Aí foi no consultório, ela, aquela noite ela não colocou, na segunda noite ela deu uma, deu uma recaída uma... e agora... O bico não faz, nem o bico nem a madeira, mas faz parte. Viu, Uma sabe? madeira também, ela prejudica? Também, a mamadeira tem o mesmo bico da chupeta. Então faz a mesma força, sabe? Então a gente também não indica a mamadeira. Tanto é que, assim, as crianças, assim, é, até os dois, três anos, assim, elas já comem comida, né? Então não tem a necessidade de um mamá. Não é o mamá que vai fazer ela se alimentar. Né, comida que ela tá comendo. Eu, eu sempre falo que é mais hábito, mais dos pais, às vezes uhum. até, de, de dar mamadeira, ai, o um mamazinho dela, né, mais hábito dos pais, costumes dos pais, do que da criança, necess... que ela tem uma necessidade de mamar a mamadeira. É, porque a gente vê que os pais, ah, dá uma mamadeira lá que já... Já resolve. <risos> resolve, mamadeira <risos> vezes em segundos <risos> ali, Exatamente. Né? É mais fácil, é mais né, f... com a rotina que a gente tem. De fazer. <risos> e como que você tá gostando de Mafra Rio Negro? Ah, eu tô adorando, me receberam muito bem. Uma por... <risos> Oniense, como é que chama lá? Porto Oniense Porto uhum. E veio pra cá Vim, vim, nossa, eu falei que eu caí Em Mafra <risos> Porque meu namorado... Mas que deu paraquedas, né? Caiu de paraquedas Não, se machucou não, muito. não, não, eu tô, eu tô adorando não, tá tudo, eu falei, me rece... Fui muito bem recepcionada uhum. Por Mafra, né? Então só tenho a agradecer por todo mundo Que tá indo no consultório por, lá, por todo mundo que a gente conheceu aqui Mas então, meu namorado foi transferido Pelo banco pra cá então, daí, teve um belo dia que a gente tava passeando ali na, na frente do, na, de um determinado prédio lá, e eu falei, nossa, aqui daria um bom consultório. E ele sabe que eu sempre quis abrir um consultório, eu nunca tive coragem, né, mas sempre quis. dele ele falou, ah, é verdade, e aí começou. Daí, como eu trabalhava com o meu sócio agora lá em União, eu cheguei um dia pra ele e falei, Luiz, tava com medo, <risos> confesso que eu tava com medo, né, porque, ah, vai dizer que vai abrir uma clínica pro teu, pro teu chefe, né, eu falei, vou ganhar a conta, né. Mas enfim, foi lá eu. Falei, Luiz, sempre quis abrir uma clínica. O Cris foi mudado para a Mafra agora. E a gente achou uma oportunidade. Já viu até a sala, queria, né? E eu sempre, assim, eu sempre gostei de trabalhar com eles. Eu sempre gostei, assim. Falo que eu já trabalhei em várias clínicas, né? Saí de quase todas por conta de como trabalhavam. E lá eu estava há quase três anos já. E eu sempre gostei da maneira que eles trabalhavam, de como eles tratavam o paciente... E sim, principalmente, da prevenção que eles faziam. Que, a gente, nosso foco ali é prevenção. É prevenir para não precisar tratar, né? Esse é o nosso foco. E eu cheguei para ele e falei assim, Luiz, vamos abrir uma clínica comigo? E eu, né, uma semana pensando como que eu ia falar isso para ele. E ele olhou para mim e falou assim, Gabi, eu sempre esperei alguém vir falar isso para mim. De todos os dentistas. A gente era em 12 dentistas na época, né? Agora eles estão em 8 lá. Eu falei, eu sempre esperei alguém vir falar isso para mim. E daí eu achei o máximo que no mesmo dia eu atendendo uma, um, um paciente, ele veio assim no celular, ó, ó logo da nossa clínica pronta aqui, só esperando alguém vir falar comigo. E eu falei, nossa, era pra ser assim, né, era, parece que o destino faz bem certinho. O Cris foi transferido, a gente abriu a clínica, ele já tava esperando alguém, então parece que era pra ser. Era não, pra ser. Não namorado? Christian. Christian, ele ah, continua namorado ainda? Continua, tá me enrolando, né, gente? <risos> tá, tá, tá difícil. Corta pra mim aqui, corta pra mim. Ô, Christian, você tá enrolando a moça aí, cara ao vivo, ó, você vai ter que pedir ele em casamento aqui. Olha, e vamos lá casar vocês, hein? Eu vou cobrir o casamento. <risos> vamos lá fazer a cobertura. Que legal. Ô, Gabi, e que situação mais estranha que você já viu num consultório ali? Né? Ah, então, eu, ve... eu, até... eu até postei essa semana no meu Instagram, assim, eu tenho... Não, não, não, a gente não julga ninguém, né? Uhum. Mas eu recebi um caso, não foi aqui em Maf, foi em eu, eu trabalho em Frontin também, uma vez por semana, né? Então eu tava lá e recebi esse caso. E a mãe veio falando assim pra mim. Ah, eu vim fazer uma limpeza. Eu Falei, ah, tranquilo, vamos fazer a limpeza. A menininha, a menininha tinha três para quatro anos. Então os dentes de leite começam, é, terminam de nascer com dois e meio. Então fazia um ano, um ano e meio que tava esses dentes na boca dela, né? Todos, todos os dentes com cáries. Então a mãe veio para fazer a limpeza, achando que a limpeza ia resolver. Mas como eu já tava numa situação, então eu nunca tinha pego um caso de todos, nenhum dente se salvou, sabe? Então são casos assim, né? Que, que acontecem, a gente não tá pra julgar mãe nenhuma, né? Mas eu sempre falo, por isso que é bom a prevenção, por isso que é bom levar no dentista com seis meses, pra não deixar acontecer isso, sabe? Então sempre, os pais sempre vêm assim, ah, eles não deixam eu escovar o dente, eles não deixam eu escovar o dente. Então, eu sempre falo assim, a rotina do dentista melhora muito isso, que eles vão estar tá lá sim. todo mês ou a cada dois meses e eles vão acostumando com essa rotina. Então, tem casos assim, tem casos que realmente... E essa mãe não aceitou o tratamento, falou que a filha dela não ia deixar e que ia esperar mais um pouco. Então, são casos que acontecem, né? E, e pode perder os dentes, assim, no caso... Pode. Se contar assim, dente de, todo mundo fala assim, ah, é dente de leite, é de leite, vai cair, não precisa tratar, dente de leite, né, não tem raiz, mas dente de leite tem raiz, dente de leite dói, dá sensibilidade, dá canal, precisa tirar, então são os, os dentes de leite ficam na boca até os 12 anos, então para dar uma cárie, né, por 12 anos é bastante tempo, então realmente precisa tratar, né, e eu tive um caso, eu vou te contar, <risos> eu, tive um Conta ca... <risos> eu, tive, eu tive um caso bem legal lá em União da Vitória, os pais não eram de União da Vitória, e eles vieram falando assim, ah, eu vim tentar, porque lá na minha, eu não lembro que cidade que eles eram, mas é o Moisés, o Piazinho. Aí os pais falaram assim, lá na minha cidade ele já estava indo para anestesia geral, porque ninguém conseguia atender ele ele tava com dor de dente né tava já tava pronto para anestesia geral mas me falaram de você então eu vim tentar mais uma vez antes de passar por isso eu falei tá bom mãe falei ó oh, mãe o tratamento é esse tem que fazer do canal tem que fazer a restauração só que a gente precisa condicionar ele primeiro falei vocês confiam no que eu vou fazer ele não vamos tentar ele vinha toda semana comigo fazer limpeza toda semana comigo fazer limpeza pra gente ir condicionando ele para depois passar por alguma coisa Resumindo, a gente fez tudo o que precisava. Fez canal, fez limpeza, fez restauração, tudo. Agora o Moisés entra na minha sala correndo, assim, ele fica me espiando na porta, tipo, já tá minha vez? Já é minha vez? E são casos assim que a gente vê a transformação, sabe? Que a criança tem que confiar em quem tá fazendo, né? Confiar no que não vai doer, que não vai nada, e dá tudo certo. Eu sempre falo que o Moisés passou de uma necessidade geral Pra sem trauma no dentista. Então, que legal. É, essa foi uma transformação. Eu tenho para mim, Gabi, que assim, você tem que falar a linguagem da criança. Sim. Né? Ou você tem que falar a linguagem do teu público. Exatamente. Né? Se você quiser falar para um religioso, você vai ter que falar com uma linguagem religiosa. Se falar para um roqueiro, tem que ser a rock and roll, <risos> né? assim? Sim. E quando entra no teu consultório, os pais já se assustaram, porque você vira uma criança, né? <risos> Eu viro mesmo. Você brinca igual, você <risos> desenha, você pinta. Você... Eu falo que minha cadeira vira pista de corrida. Uhum. E é assim. Os pais se assustam? Um cara, que um louco essa mulher, aí Não, então, ele, ele, as, às vezes eles chegam e falam assim: Meu Deus, você brinca com eles? Eu falo assim: Eu brinco é. com eles. Eu sento no chão, eu brinco. Eu, é. É, eu gosto disso, sabe? Porque é isso que vai fazer toda a diferença no meu atendimento depois. É a criança conversar comigo antes, ver que eu sou amiga dela, eu sempre falo assim: Ah, oi, amigo. Porque eu quero ser amiga do, do, dos meus pacientes, eu não quero ser, ah, a Gabi dentista. Eu falo que eu quero virar amiga dos meus pacientes, né? Esse é o objetivo, para eles confi confiarem em mim, no meu trabalho, no que eu vou fazer, que eles vão lá brincar comigo, vão fazer o que precisa e tá tudo certo. Esse é o objetivo, né? Então, é, sou, eu, eu falo, às é. vezes eles podem achar que eu sou meio louca, né? Que, que eu fico ali, às vezes, vezes eu nem dou atenção para os pais. os pais, né? Às vezes os pais ficam sentados na cadeira e eu fico, eu e a criança e é no mundo dela, né? Fazendo o que a criança quer. Eu sempre pergunto para ela assim, do que, que você gosta de brincar? O que, que você gosta de fazer? Pra gente fazer o que realmente ela gosta e o que ela se sente à vontade, e pra gente ganhar o coração daquela criança. É, porque o teu consultório, especialmente, ali é um parquinho de diversão, né? Em miniatura, ali para as crianças, é, tem de tudo, né? Tem de tudo. Ô, Gabi, é, eu já, como já te falei, às vezes, eu, eu, eu dou aula, às vezes, uhum. dou palestra em uhum. escolas, assim. Então, já começou a chegar assim, ah, o meu pai assistiu uma palestra à toa. <risos> Já tem hora a chegar. Olha, você foi a médica <risos> da minha mãe. Meu Deus, não quero nem pensar. <risos> assim, eu espero que chegue, né? Eu espero que chegue, porque vai ser muito bom ver esse esse retorno. Eu sempre falo, que eu quero acompanhar meus pacientes, né? Não quero que eles sejam só meus pacientes infantis e se tornem meus pacientes adultos também, né? Para mim ver a evolução deles. Eu espero que chega. Ó, daqui você atendeu minha avó, agora é minha vez aqui. Meu Deus. Essa vida é muito rápida. Eu nunca né? tinha pensado nisso, viu? Meu Deus. Só tem seis meses aqui, Só né? Daqui seis uns meses. dias você vai. Daqui uns 20 anos a gente volta Amém. conversar Amém. sobre isso. Amém. Ô, oh, oh, Gabi, me conta lá. É, as crianças. É, você falou, falou. Tocou um tema muito. Que é, acho é, que está muito em alta hoje, né? Ah, eu lembro que na minha época de criança. O, a gente pegava, por exemplo, a gente esperava o pai chegar para levar o chinelinho do pai na porta. Deus o livre se o chinelo do pai não estivesse na porta. Uhum. Né? Hoje, Sim. parece que é o contrário. Os pais que chegam, Deus uhum. o livre se o chinelo do meu filho não estiver na porta aqui, porque uhum. o filho é muito protegido aí caso Sim. como esse. Né? E, e às vezes a criança, ela, ela é um, um, a birra da criança para chamar a atenção e, e a o chamar, pai não sabe identificar isso. Não sabe isso. como conduzir isso, né? Como resolver esses problemas? Porque, assim, a dentição é uma coisa muito séria, né? E, Sim. e muitos pais não sabem o que fazer. Qual que então, é o conselho que você eu, dá? Eu sempre falo que, assim, às vezes as crianças mandam os pais, uhum. né? Esse, esse, esse, esse é um grande... Acho que agora é o um maior problema né, que a gente tem, assim, é as crianças tentarem comandar os pais ou fazerem... Ou ser assim, é aquele mimado que a gente uhum. chama, né? Mas a gente conduz super bem isso, tá? Lá no consultório, como que eu faço? Se eu vejo que a criança está fazendo birra, o eu... Já, já, eu, na verdade, já deixa combinado com os pais. Quando, quando eu vejo que isso acontece. Então, eu falo pros pais. Pai, vai lá fora pegar um copo d'água pra mim. Ou, pai, vai pegar a bolsa lá no carro. Daí os pais se retiram da sala e parece que a criança muda. Muda. Muda. eu falo pros pais, assim, em off, né? Vai lá, fica, fica observando da porta. Às vezes, você pode até, quando ela não estiver não, não percebendo, você entra e senta. Ela nem vai saber que você tá aqui. Né? Como tem aquela parede de, de, de bichinho, então, ela... Os pais têm visão. Então, eu gosto que os pais acompanhem, mas às vezes a gente precisa dar essa retirada porque realmente a criança muda. E eu vejo bastante mudança, assim, quando a criança vem com a mãe quando a criança vem com o pai. Às vezes muda o comportamento totalmente, sabe? Então, dependendo do tratamento, a gente conduz dessa forma. A mãe, ela se comportou melhor com o pai. Então, eu vou pedir para você começar a trazer o pai para vir na consulta. Então, a gente tenta conduzir dessa forma, sabe? Eu ainda não achei um jeito, assim, de falar para a mãe, assim, ah, você tem, não tem como interferir também, né? Vamos mudar como a gente vai agir. Então, eu sempre tento conduzir dessa forma, vendo como que é melhor o condicionamento da criança para trazer quem ela se comporta um pouco melhor ou, sei lá, que ela não faz essa birra. Né? Mas dá certo, geralmente dá certo. Dá certo. Uhum. Gabi, vamos lá. Nós já falamos sobre o creme dental. Chama uhum. creme dental ou pasta dental? Então... Tanto creme faz. ou pasta? É a mesma creme, coisa. É, creme dental. É uma ervilhinha para. <risos> então assim, geralmente assim, é do zero a um ano, um grão de arroz, arroz. cru. Daí depois pode passar para um grão de ervilha. É só um cheirinho na escova. E ervilho pode ser, inclusive, para gente adulto, né? A, com certeza. Porque assim, não é a pasta de dente que vai realizar a escovação. É o movimento que você tá fazendo na escovação, aonde você está escovando. E quanto tempo você escova, né? Não é só aquela passada rápida de escova e tá bom. É você só fazer... aquela escovaçãozinha. Exatamente. Falamos da, da escovação, falamos do do creme dental. tenho mais alguma dica especial para os pais. Fio dental. Fio dental. <risos> fio dental, legal. Porque assim, ó, todos os pais... Eu sempre pergunto para os pais, perguntei para a Rafa se a Rafa estava passando fio dental. Então a maior dificuldade dos pais, além da escovação, é o uso do fio dental. Então todos os pais... Eu acho que não teve um pai que me falou assim, eu uso o fio dental. Hum ou eu uso de vez em quando, já teve, né, mas a dica do fio dental é bem legal, porque geralmente a, os dentes das crianças, eles são mais separados, né, tem alguns casos de assim, mas, é, então a cerda da escova não entra, a um, principalmente a um é junto e separado às vezes também não, dependendo do tamanho ali, então o fio dental é bem importante. Porque ela limpa, eu sempre falo que é 40% da escovação o uso do fio dental, porque ele no meio do dente acumula sujeira, acumula placa bacteriana, então com o fio dental a gente vai estar tá fazendo a limpeza dessa área. E tem um fio dental bem legal, um fio dental específico para as crianças que eu gosto de indicar, que é um fio dental de aste. Então não é o fio dental normal, aquele de fio, que vocês nunca vão conseguir uhum. passar na boca das crianças, porque vai ficar uma mão dentro, uma mão fora... Então tem um fio dental de aço que compra na farmácia. Então é só tirar e colocar, tirar e com colocar. Um arquinho ali. Exatamente. Bem o legal. fio dental ele passa antes ou depois da escovação? Eu gosto de passar antes. Porque daí você passa o fio dental e daí toda a sujeira do fio dental sobe e você escova o dente depois. Mas não é uma regra. O importante é passar o fio dental. Né? O uma coisa é que você sempre que se perguntar para o dentista e fica Ai, com Deus. vergonha. Ai, Jesus! Não, eu fiquei com medo da reação. Tá. <risos> né? Uh. Bom, você não vai me bater ao vivo aqui, é, né? Não, não. <risos> Olha só, a, a minha filha de 19 anos, uhum. eu, todos os dentinhos dela, os dentes, quando tava caindo, eu que arranquei. Sim. A Rafa também. Tá. Se tiver mais alguns aí, eu vou arrancar também. Uhum. <risos> o pai pode fazer isso? O pai, a família? Pode. Pode. Eu, eu, eu falo que já é um ritual, né? Uhum. <risos> de, do, dos pais. Assim, tem uns dentinhos que às vezes são teimosos e não cai né? Daí a gente precisa dar uma ajuda para vocês. Mas realmente assim, sempre falo pro... Porque ele cai, ele cai natural, né? Cai teve, um, natural. teve um que a Rafa caiu comendo maçã. Exato, cai natural. É, é, é biologia, a gente fala, uhum. né? Ele tem o tempo certo para ele cair. Então assim, sempre falo para as crianças, tá o dente molinho? Faz ginástica com o dente que vai ajudar. Então pega o dedo e faz para lá... Lava a mão, né? Faz para lá e para cá com o dente que vai ajudar a cair. Porque às vezes aquele dentinho molinho elas não conseguem comer direito, uhum, não conseguem escovar dói. o dente, dói. Então quanto antes cair, melhor. Então não tem, se o dente tá molinho quase caindo, usa aquela técnica do fio de enrolar o fio é. dental e puxa. Não tem problema, é, não vai eu, causar nenhum Geralmente lei, eu, eu amarro e dou aquela... O nozinho? O nozinho, aí uhum. ele corta ali e vem, né? E vem. Esses dias eu achei engraçado, porque ela... <risos> a gente falou, ó, oh, então vamos guardar debaixo do de travesseiro a hum. fada do dente trazer. Ela levantou braba. Hum. Olha, a fada do vento trouxe só um real. <risos> Inflacionou. Ficou bravo, ela queria não, mais. Não, o pior, eu tenho, esse, esse, a, a, até esses dias eu vi acho que no Instagram. Que agora as crianças estão. Ah, é a fada do dente não, não tem dinheiro no dia, fez um pix. Hum. <risos> então tenho, já tá nessa. Uma moedinha hoje em dia já não é suficiente. Já não é suficiente, <risos> né? Muito bem. E o que, que nos podia para nós finalizar nosso bate-papo de conselho. Para as crianças, para os pais, que você recomendaria? Leve ao dunto pediatra com seis meses. Quando começar a nascer o primeiro dente, leva ao odunto pediatra. A gente vai tá indicar o, me o melhor plano e, o me e a melhor conduta a partir do primeiro dente. Né? E, Gabi, quais são os seus planos para o futuro? Então, eu quero. Agora eu quero focar na clínica, né? A gente tá ali com seis meses, então eu sempre falo que a gente está caminhando agora, né? Então eu quero focar na clínica. É, o meu foco agora é total nessa clínica, então vou, quero fazer cada vez mais, mais atendimentos e terminar meu curso, se Deus quiser. E é isso. Você tá muito bem, né? A clínica caiu no gosto das pessoas aqui, Graças né? Graças a tá? Deus. Graças a Deus. Você fez um outdoor gigante. Viu? Nesse Gostou? Dia. Não, não gostei. Não! Você não anunciou no Roma mim que você ah. fez outdoor. Olha só, me pegou. Não, vamos fazer. Eu tenho que vender meu peixe, né, cara? É. Ou, não, vamos conversar, vamos fui, eu, conversar. Eu gostei, depois. não. Ficou muito legal o outdoor. Ficou bacana. Eu acho que isso é marcar, marcar a tua presença. Hoje você tá com uma equipe de quantas pessoas já? Hoje a gente tá com. O Gabi, a Raila, a Bianca, a Maria, a Letícia, as duas, a Érica. Não, dez. Dez. Dentistas. <risos> de dentistas a gente está em seis. Em seis dentistas. seis dentistas. Seis dentistas, cada um com a sua especialidade. Aí tem uma equipe. Já de... tem as duas funcionárias, né, a... A Michelle e a Ju, que são as nossas funcionárias, a Fer, que é a nossa gerente, e o Adnilson, que trabalha como gerente. Então, a gente tem todo o suporte da clínica de união, né? Uhum. Então, todos, como a gente é uma equipe ali, eles vêm ajudar a gente aqui. Mas dentistas, a gente está em seis. Em seis. Então, ô, Gabi, como é. não transformar a odontologia em só no negócio? Tem isso também, né? Tem. Porque eu já, falo, eu falo já... que é o sonho das pessoas, né? Porque se, a gente está vivendo, num, agora abriu a faculdade de odontologia em uhum. rimafra, ah, é né? então vai facilitar para muita gente que queria fazer dentista. Sim. E nós temos uma quantidade considerável de dentistas na cidade. Bastante, né? bastante. Como não é, E aí a, o próprio conselho também proíbe algum tipo de propaganda. Dificulta muito Dificulta nossa muito, nossa vida, né? Uhum. Tem a birrinha lá com os médicos, já, já conversamos. Uhum. Como se virar nos 30? Ah, eu acho que um bom atendimento. Eu sempre falo assim, que eu sempre falei para todos os dentistas e a gente sempre faz reuniões assim, que o bom atendimento é o, é o que a gente preza na clínica, sabe? Eu sempre falo que as pessoas gostam de conversar, as pessoas gostam de atenção, elas gostam que a gente explique o que a gente vai fazer, não é assim, ah, você precisa fazer isso e acabou, né? Não sabe por que que precisa fazer, não sabe o que que vai fazer. Então eu sempre falo assim, que o bom atendimento é o que a gente preza na clínica, sabe? O bom atendimento, uma boa conversa, um tratamento bom, né? E eu, eu acho que o nosso diferencial é isso, é o bom atendimento. A gente preza muito por isso. Gabi, que legal. <risos> Espero que o seu marido agora, depois dessa, peça ai, em ai. casamento, né? A gente vai fazer a cobertura lá. Ó, oh, e desejar sucesso para você, cara. São Obrigada. quase seis meses e caiu a clínica fazendo um sucesso estrondoso hum. na cidade. Graças a Deus. É empreendedorismo, né? <risos> Acredito que é muitas muito trabalho noites, também. É, muitas noites sem dormir, <risos> eu falo. Mas é empreendedorismo. E eu falei que eu tô aprendendo também, porque é a primeira, né? Então, tô aprendendo. Mas é isso. Tem uma equipe boa por trás. Tem todo um suporte, né? Tem, tem. Só agradecer a você. Obrigada. Eu queria deixar o convite aberto para a gente voltar mais vezes. Hoje o tema era para falar sobre, né, sobre essas criancinhas. Mas ouvi mais vezes esse bate-papo, que com Legal. certeza é, é muito bacana. Vou convidar todo mundo pra conhecer a clínica. Fica à vontade. Viu? cuidado e prevenção tá de portas abertas para vocês, fiquem à vontade, muito bem recebidos, e eu espero vocês lá. <risos> Obrigada pela oportunidade, viu? Foi, Imagina. foi muito legal. Obrigada. Eu que agradeço a, a vinda aí, fica o convite aberto para voltar mais vezes. Com certeza, adorei. <risos> para você que nos acompanha pelo YouTube, na descrição do vídeo tem o nosso o endereço, contato o Instagram da doutora Gabi. Para você que nos ouve pelas nossa web rádio, corre lá no nosso YouTube ou no nosso Facebook ou no site Entra lá que também vai estar os contatos para você continuar esse bate-papo. Se você tem um bebezinho aí, não uhum. esqueça de levar um pro dentista especializado em pediatria para que o negócio funcione cada vez melhor. Amém. Gabi, sucesso. Amém, muito obrigada. Tamo junto o que precisar. Ai, Muito obrigada, conta com a gente também. Rio Maframix, aqui você bem informado sempre.